Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Hoje é o sexto dia do desafio criativo E fica até o final do vídeo porque eu vou levar vocês Num dos meus lugares favoritos aqui de Dublin Se você tá aqui em Dublin e ainda não foi nesse lugar Você não pode perder E se você tá com planos de viagem de um dia vir na Irlanda Anota aí no seu caderninho porque é ponto obrigatório Música Do que aconteceu agora Eu desci Pra poder ir lá no ponto turístico Eu falei pra vocês E aí tava chovendo Aí eu voltei lá no apartamento Peguei o guarda-chuva Desci de novo E parou de chover Irlanda Tá vendo aquele pau aqui, ó Lá na frente? Não, do que lá Spire Marca exatamente o centro de Dublin Mas não é lá que a gente vai hoje A gente vai aqui, ó O nome desse club é The Church Isso mesmo, a igreja E eu vou explicar pra vocês Por que ele é tão especial Essa igreja foi a igreja Que o Arthur Guinness casou antes de virar um pub, um bar, era uma igreja de verdade e é, lembra que no vídeo de ontem eu tomei uma pai para Guinness? o Arthur Guinness nada mais é do que o cara que criou a Guinness sabe o Guinness Book? tudo que envolve o nome Guinness é da família Guinness esse cara criou a cervejaria Guinness que no início era fabricada aqui em Dublin e ele casou nessa igreja e aqui na Irlanda as igrejas elas são estabelecimentos normais Depois de vendidas, é possível inclusive você comprar uma igreja E depois de vendida, você pode fazer o que você quiser com ela Você pode fazer ela a sua casa, um lugar de festas ou até mesmo um bar Que foi o que o pessoal da The Church fez O que muita gente não sabe é que a torre em frente ao pub ou a igreja pode ser alugada e reservada para aniversário, é isso mesmo, você pode subir aqui e fazer lá em cima, obviamente está bloqueado porque está reservado para alguém, e fazer a sua festa ou seu evento no topo da torre em frente à igreja, em frente ao bar, vocês entenderam? Antigamente nas igrejas, as pessoas para poder ir mais rápido para o céu ou para não perder a santidade, quando elas eram horríveis, elas eram enterradas no quintal da igreja. Então, hoje aqui é um bar, mas já foi igreja, o que significa que o quintal e os fundos do The Church, que inclusive é um parque hoje, é um cemitério. E você pode ver, vou mostrar para vocês. Deixa eu você andar aqui, isso aqui são túmulos oh, Cada pedrinha dessa daqui é um túmulo Deixa eu ver se eu consigo achar algum que dê pra ler oh. Todos os passarinhos vieram pra cá <risos> Achando que eu ia dar comida pra eles Ai meu Deus não vou dar comida pra vocês! Ai, atacada pelos passarinhos! Olha lá! Olha aí. Olha a quantidade de passarinho que foi onde eu tava! Esse esponbo é focado. Se você andar todos os túmulos e chegar aqui no fim do parque todas essas pedrinhas aqui também são túmulos! Ó! Tem até o brasão aí da família, de alguma família que eu não sei mais. E o povo anda no parque, tipo, ó, tem uma reforma ali. E não faz ideia de que isso aqui, na verdade, é um cemitério. Música <risos> Chega de tá andando por aí pelo pub Eu pedi um soup of the day Aqui, geralmente, quando você vai pedir comida Tem a entrada, a o main course e a dessert Que é a, a, a entrada mesmo, tá? E depois o prato principal e depois a sobremesa E eu gosto muito de pedir como a entrada a sopa só que é super presente. E aí, cada dia é um sabor diferente. O é um sabor de hoje, na verdade, eu nem sei o que é, porque eu não entendi a hora que o cara falou. Mas é muito gostoso. Aí, sempre vem com um pedacinho de pão Tem pra acompanhar. Eu pedi uma cerveja local Que não é a Guinness Porque eu já mostrei a Guinness ontem, no Mas uma dica legal é você chegar nos estabelecimentos E pedir uma bebida local Uma cerveja que seja feita na cidade Ou às vezes o próprio pub tem uma marca de cerveja Que é assim que você conhece gente. Então Quando você vai brindar aqui na Irlanda, a gente fala no Brasil saúde Ou em inglês, na maioria dos lugares, é cheers, Mas aqui na Irlanda, em gaélico, né, em irlandês, fala slantia Eu não sei que tem alguém olhando pra mim E eu fiquei absolutamente desagrada agora, porque o cara tá me encarando Ai, ai, tô porque ele entender o que eu tô falando Agora eu pedi uma massa de macarrão, um prato um pouquinho caro, foi 14 euros E como eu bebo muito devagar, eu tô com a cerveja até agora E vamos ver se é bom É como se fosse um, um macarrão recheado, né? É. 14 euros esse prato Uma delícia, recomendo Gente, muito obrigada pelo apoio que vocês têm me dado em 5 dias de desafio eu alcancei 20 seguidores e o hashtag 500 seguidores do Maria Quer Viajar no YouTube tá quase se tornando possível. Então muito obrigada. Deixa aí nos comentários se você já tinha visto alguma igreja que virou pub, que virou bar ou se você já sabia dessa história. E se você tem alguma curiosidade sobre Dublin que eu vou lá visitar, filmar e mostrar aqui pra vocês. Amanhã tem vídeo novo, então fica de olho e até amanhã. Tchau! ou a igreja, pode ser... Não, de novo